Alô, nobres seguidores, nobres seguidoras, é Remix no ar atualizando as informações quanto à atuação da Secretaria de Saúde aqui do município de Mafra com o secretário Plínio Saldanha. Então, nós estamos no momento com os atendimentos de Covid, teste, medicamento, atendimento clínico na unidade da UPA os números estão diminuindo gradativamente a gente vem conseguindo fazer um bom trabalho os números estão diminuindo então Mafra está superando mais uma vez superando aí o, essa pandemia porém porém uh, temos alguns motivos para comemorar e outros para se preocupar por quê porque nós não estamos tendo adesão para a terceira dose, a vacina de reforço. Então, se eu não, se eu não estou equivocado, hoje tem 35% da população, apenas 35% da população vacinada com a dose de reforço. Isso é muito importante para completar o ciclo vacinal. Então, precisamos tomar a dose de reforço. Por exemplo... Todos os óbitos que nós tivemos nos últimos dias são pessoas que não completaram o ciclo vacinal, que não tomaram a dose de reforço. Claro que são pessoas que tiveram comorbidade, são idosos aí que já estavam passando por uma situação é, de, de dificuldade em virtude de alguma comorbidade. Porém, a gente percebe que as pessoas que, quando a pessoa completa o seu quadro de vacinas, né, toma a terceira dose a dose de reforço os sintomas são mais leves, aí a influência da doença é, é, é, é muito menor do que né, a severidade de quando a pessoa não está com o seu ciclo vacinal completo. As crianças, né, as crianças de 5 anos, estamos vacinando todas as crianças. A partir de cinco anos Então procure o seu ESF, nós temos vacina E precisamos que os pais Levem as crianças né? Então o prefeito Emerson Mass Ele não mediu esforços para disponibilizar Vacina, para disponibilizar profissionais Para que tudo acontecesse né, No momento necessário no, no, no melhor momento possível No mais rápido O momento mais rápido possível Para que você pudesse receber a sua vacina Imediatamente Para que Mafra fosse né, referência para que Mafra fosse o município que mais rapidamente poderia, né, pode completar o ciclo vacinal dos seus munícipes. Mas aí, agora, a gente precisa que você faça a sua parte também. Então, leve sua criança no, no, no SF, receba a vacina, esteja imunizado. Secretário, aproveitando também, estamos um feriado e se aproximando, como é que vai ser o expediente da Secretaria de Saúde? Então, na segunda e terça, nós teremos recesso, estaremos fechados, apenas o atendimento na UPA, o atendimento emergencial, o atendimento COVID na UPA. E, a partir da quarta-feira, às 13h30. Quarta-feira, depois do almoço, a gente volta normal em todos os ISFs. Então, a gente vai parar, vai dar folga para o pessoal descansar um pouquinho... Temos trabalhado muito, a equipe trabalhou bastante, então, uma folga merecida aí para os nossos servidores. Porém, na quarta-feira, a gente volta e volta né, uh, com toda a força para imunizar as pessoas. Então, você que vai viajar, vai, vai passar o fim de semana fora da cidade, vá, tem, tem tempo, tem hoje. É, hoje, até as 16 horas, a gente tem atendimento no ESF Central, no CAIC, no, no, no Vila Nova no Restinga, até as 20 horas, receba sua vacina. Tem hoje, tem amanhã, para se vacinar. Então, quem vai viajar, vai para fora, vai vacinado, vai, vai com mais segurança. Né? Faça isso pelo bem da sua saúde, pelo bem do nosso município também. Então, nós estamos vencendo a, a, a pandemia, porém, né? precisamos aí que todo mundo faça sua parte também ao secretário Plínio Saldanha, secretário de Saúde aqui do município de Mafra, atualizando essas informações, dando essa atenção a vocês que nos acompanham no R Mix no ar.